Olá. Sejam bem-vindos para mais um espaço família. E hoje nós vamos falar sobre o que é psicopedagogia, né? O que que esse profissional faz? Você já ouviu falar? O psicopedagogo, ele pode atuar em instituições de ensino, hospitais, empresas e também em clínicas e espaços terapêuticos. Dentro das instituições, esse profissional atua na prevenção e intervenção para melhorar o desempenho da equipe de trabalho. Na clínica, ele avalia, compõe o diagnóstico de outros profissionais e também trabalha com as intervenções com os pacientes. Nessas intervenções, o atendimento individual visa sanar ou melhorar as dificuldades de aprendizagem. Um exemplo da atuação do psicopedagogo é nos casos de baixo rendimento escolar. É, o aluno é encaminhado pra, pela escola ou pela família para analisar a causa da dificuldade de aprendizagem. E alguns casos eles são compartilhados com outros profissionais porque necessitam de uma avaliação multiprofissional. Por exemplo, quando se trata de um transtorno de aprendizagem. O profissional da psicopedagogia também atua nos casos de pessoas que precisam de adaptação curricular. Ou seja, os conteúdos escolares precisam ser reestruturados para que essa pessoa consiga acompanhar o que é oferecido pela escola. Esse trabalho de psicopedagogia surgiu na Europa em 1946, depois foi para a Argentina até chegar ao Brasil. Uma mescla da psicanálise, psicologia e pedagogia com o objetivo de conhecer a criança e seu meio. Para que se pudesse compreender o caso e aplicar uma reorganização na forma de ensino-aprendizagem. A Neurociência nos acompanha, também nesse trabalho, contribuindo com as suas pesquisas e compreensão do funcionamento neurológico do ser humano. O benefício desse atendimento é mostrar que todos aprendem, porém existem muitas formas de aprender e ensinar e algumas situações necessitam de atenção especial. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa profissão e eu fico por aqui, espero vocês para o um próximo momento.